Desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que o Brasil vem plantando tempestade, tristeza, racismo, homofobia, violência, machismo. Então, se o PT vai fazer uma conferência inspirada em Paulo Freire... Dentro da nova primavera do partido, ele tem que partir da pedagogia que Paulo Freire nos ensinou. A pedagogia da esperança, a pedagogia da alegria, a pedagogia do cuidado. Porque só assim a gente vai preparar nossa militância, nossos parceiros, para devolver a esperança e a alegria de viver do povo brasileiro. Nova primavera. O PT, quem faz é você.